até porque os amigos que eu incentivo Vai botar o egg que passa por cima em qualquer batalha É, em qualquer uh. batalha, mas acho que não aguenta Porque sua guima metralha, mas minha guima é P90 Você não entendeu, agora aqui eu já brinco Minha guima é P90, você metade, a sua é P45 uh. Talvez porque é que vale O meu metade vale todo o seu freestyle 45, 90 esse é o tormento Não conta com o covo no cu da galinha Porque tá no 45 do segundo tempo uh. então, Tentou guimar só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro Sem segundo e sem terceiro tempo Eu matei no primeiro oh! No primeiro round? Não. Com rima decorada que não underground okay, okay. Sério mesmo mano, você que não pia Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul Você me copia oh! Como é que eu copio? Vai tomar no cu. Eu só fez mais no Detroit. Agora eu mando se fuder. Era pra você ser o Sonic, Ei. mas esqueceu que vou. Oh. Gigarissa, eu Penélope Charmosa oh! yeah, yeah, uh, uh. Não, não Você não é Penélope Charmosa Vendo você na minha frente, você é Penélope Horrorosa oh! eu, eu, eu, A rima tem improvisada A rima é improvisada O Sonic corre, o Knuckles maltrata oh!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 Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bote-volta, rapaziada? Conto com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Slow Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mano, você é fraco, sinceramente, não pode. Já tá chato, sempre os rima vai ter Detroit. Porque pra mim, você é fraco, não tem rimar no pente. Eu rimo em todo beat, tu se limita à vertente. Por isso, me evolui. O MT conclui, cê é um diluvio de rima, rima o MT dilui. Seu nível diluindo, como se fosse um copo. Pra mim cê é muito fraco, no topo cê perde o copo. Oh! Como assim me limita em uma vertente? Hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente. Cê vai entender, sua rima tá em pauta. Rimo em seis anos, Detroit é sua agora e eu já tava em alta. Oh! Eu não vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou. Aí cê entendeu, eu vou improvisando. O MT que deve, todo mundo vai ganhar, cê deve tá tirando. Oh! Do Rio de Janeiro. Tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro? Cê tá é. devendo rima pra toda a população. Eu curro meus perrengues, tu carente de atenção. Oh! Mas que foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa. Ai, cê nem daqui, vai pra puta que pariu. Eu só fiz uma alusão, mas a cara puxa serviu. Oh! Babaca, a cara puxa serve, eu vou dar os dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Rima no instrumental, primeira vez, o fofoqueiro interestadual. Oh! Mas calma que eu já vou rimando aqui, você toma um pau Nem inteira estadual, sabe que você é um mané Não é tagma do alê, mas te ganhei dando um molé. Mas o alê não tá aqui, alê, lá, tão te chamando ali ah, Aí, Bruno, cê perdeu, rimando não mandou bem No teu mesmo flow, eu matei o Detroit Man não, não, não, não, Eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso Sou o Detroit Man, você é o Detroit Mentiroso mas, oh! Yeah, yeah. É ali ou é ali, calma que eu vou pra Se tem MC famoso ali, você já vai ali babá ah! Tu nunca vai ter beat, quando o Breno tem drama é sempre esse beat Eu não aguento por isso que eu faço show Não tenho flow de Detroit, amigo, eu só tenho flow Não importa a base, me importa o MC Eu sou Kami, Kasi, mato depois, morri Eu rimbo a base. eu vim te destruir Porque eu não quero o Detroit, meu é pra consumir Só que calma na minha frente Agora você vai sumir Você só reclamar disso Calma aqui aqui eu tenho dó Vai reclamar do flow Vai vir fazer um melhor Isso é, oh! só... é foda Mas calma porque é Que te incomoda Esse é o aluno Esse é o sensei Vai lá faz a sua dima Pro flowzinho que eu te ensinei oh! Tá amassado, Não sei se você entendeu Você sai do Por do que eu digo Não tá improvisado Chega desde só que ele já ficou saturado. Fazer pouca rima, Mano, sem maldade começa a rimar O JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar Eu não preciso ensinar quem me ensina é a plateia Não faço o melhor foi, eu trago a melhor ideia Você não entendeu, sua rima é rara Esse é o pelo do melhor fã, mas esse é de outros caras Não, não é o clã de outros caras Calma que eu já vou fazer, na rima é boa, cara Só que sem maldade, hoje eu faço a rima improvisada Você faz o clã do Jailugger, é, já ganhei semana passada oh! de navalha Sabe por que eu digo e repito Que cê tá dando falha O som daquele puto não te faz ganhar batalha Faz a rima, faz Cê tá ligado, mano, que agora nós é eficaz Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz Cê é menos assim. começa a rimar e treina mais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 de novo, você vai é ah! é de novo com a sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ah! Ele não entendeu porque é o lá do sul. Não esquece que o Chihuahua amor de mais que Pitbull. danou tudo blabla blabla parceiro tá catejando primeiro sai do meu bolso daqui não tô te escutando tá a dona atenta para a cabeça e me respeita São exaltado chegou gritando, batendo no peito e agora vai sair calado. Oh. Eu uma de camarada, sempre os humilhados serão exaltados, mas cê não arrumou, nada no chegado. O exaltado ficou emocionado. Você oh. matou a eu adoro, Sabe por quê? Tô linha de frente. Eu chamo eu perdi ajuda até pro chamão. Porque enquanto eu vi, a fica quente. Oh agora eu vou rimando aqui na improvisação. Eu não chamo o Xamã, eu não chamo o chamuel Você perde e sai ouvindo malvadão. Você tá ligado meu mano? Fazendo freestyle que o verso agora é emitido. Eu não saio ouvindo malvadão na batalha, irmão. Sou seu malvado favorito. Não, não é meu camarada. Eu falo pra tu. Não, não é malvado favorito. Chegando em barulheria até se fosse cru Mas, já que é malvadão, é tiktok. É melhor você ficar de cantinho. Porque no seu crânio nós corta, dizim, rola e bate. Só não joga de ladinho ah, oh, oh, oh, oh, oh. Não joga de ladinho Eu vou batendo agora, irmão Esse emocionadinho Achou que ia ganhar E até me chamou de gru Achou que ia ganhar Junto com o pega Pegadinha do malã. Yeah yeah, gru, gru Só que isso é mais velho do que minha A ideia da cachola Se é tiktok, vai se tratar garoto Só não queimar o meu doze bola Quando que eu cheguei E falei de tiktok Você tá puxando um ataque pra mandar resposta Irmãozinho, isso não é hip hop Eu vou né meu mano E vou matando aqui no proceder Você falou da sua voz de ronete Tá com inveja que ela puxa mais graça que você Você que pegou uma bobina bilhete pra puxar o grau, chama a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote, puxando o grau só para as menor de idade.